Olá pessoal, amigo, queridos, inscritos ou não inscritos do canal do Cícero e da Madalena. Hoje nós estávamos em um sítio aqui perto e resolvemos vir conhecer a cidade de Santana de Caldas que a gente só via pelo Google Maps. Como a gente tem o costume de subir o drone e fazer alguma gravação em torno da, da, da cidade, de onde a gente vai, acabamos que... Fomos abordados gentilmente pelo senhor Geraldo, que vocês vão conhecer daqui a pouco. E começamos a conversar com ele, uma pessoa muito gentil, dócil. Eu falei: não, não, peraí, peraí, seu Geraldo, o senhor vai fazer o seguinte: essa história que o senhor está contando para mim e para minha esposa, o senhor é, ele vai contar para vocês. Ele vai explicar para vocês, porque é uma história muito bonita e que eu amei e eu tenho certeza que vocês também irão amar. Então aqui está o senhor. Geraldo, que vai se apresentar agora. Fiquei muito feliz de conhecer vocês e vi na, no rosto de vocês a pessoa humilde que vocês é. Entendeu? Pessoas de Deus e tudo isso Deus já me mostrou para mim no meu coração. Tá? Deus, obrigado, que obrigado. vai abençoar sempre vocês. Obrigado de coração. Mas o que eu queria falar que, é que a vida inteira eu trabalhei desde pequenininho, desde criança na igreja. Fiz a primeira comunhão e fiz a crisma e não parei, né? Então, aqui passava muitos vários padres, né? E de forma que aquela época, quando eu fiz a primeira comunhão, tinha um padre só, que é o Padre Sebastião do projeto de Caldas que era um padre só para o município todo, um município muito grande, né? E... ficava muito difícil, porque hoje, dois padres, ainda é pouco para tá, dar conta do município todo, né? E... só que ele liberava meu pai, por causa do ser o líder da, da comunidade, né? de pastorais, ele liberava meu pai para arrumar padre para a Semana Santa. E meu pai saía para várias cidades, né? a procura de padre, né, para a Semana Santa aqui em Santana. Porque meu pai era dirigente de culto também. E... Chegando em vários lugares, todo lugar que ia não conseguia padre. Aí foi até Pinhal, chegou lá e conseguiu. Pinhal estado de São Paulo. E... Aí o... O padre, o chefe dos padres lá de Pinhal falou assim, olha, é, nós vamos arrumar um padre para vocês, porque aqui está tá sobrando padre, então arrumou. Se não me engano, acho que é padre de Tia que chamava. Isso mais ou menos o senhor lembra o ano? O ano não, lembra, não é lembro, porque faz né? muito tempo. Isso ligou? porque aconteceu com o teu pai, né? É. É uma coisa lógica. É. E aí, então... Lembro certinho quando ele veio, né, e tudo, mas o ano faz muito tempo, né? E aí depois, na, na próxima Semana Santa, meu pai já começou a ir direto a Pinhal, porque sabia que lá ia conseguir padre, né? Aí chegou lá, o padre Tiadorinho falou muito bem de Santana, aí os outros padres queriam vir também. Uhum. E aí, ele falou, vou mandar um outro que pediu para mim que quer ir para Santana, que o povo lá é muito bom, né? Uhum. Aí, arrumou um outro padre e veio celebrar a Semana Santa aqui em Santana. Geral, bom. bom, E aí, Não, che... chamando. chegando lá, chegando lá, o, o padre é. falando bem do povo de Santana e tudo, né? E... Ah. Ó, oh, padre, lá eles merecem um padre lá, porque o município é grande, só tem um padre para tomar conta do município todo. E no próximo ano, meu pai foi direto lá de novo, porque sabia que lá que conseguia, né? Sim. Aí, chegando lá, o padre Eduardo, que era o chefe dos padres, falou, Zé Garcia, dessa vez não tem como. E nessa vez, meu pai levou um... Um que era da dire... Nós falamos diretoria da igreja porque era três que tomavam conta uhum. da parte administrativa e da parte de limpeza de tudo isso aqui, né? E aí o Reinaldo Garcia foi junto. Levou meu pai no carro dele, né? Aí chegou lá, o pai, meu pai falou para o padre. O padre falou, dessa vez não tem como arrumar padre, porque aumentou as igrejas aqui E está difícil, não tem como arrumar Mas aí conversando e tudo, né? Aí ele falou assim, mas tem um padre aqui, que veio passear Mas não adianta nada vocês levar ele, porque é um padre da, da Holanda Não fala nada português, que é o padre Antônio, né? E o que, que vocês vão entender lá, né? Ele não vai entender os seis, nem os seis vai entender é, ele, é. né? Aí ele pegou e falou, falou assim, olha, meu pai virou e falou para ele assim, não, mas aceita assim, Zé Garcia, mas o que vocês vão fazer com esse padre? Não, nós que ele. Hum. Mas não vai entender o que vai falar na missa tava lá? tava pensando em alguma coisa, né? né? Mas como meu pai era muito religioso, com quarto ano primário, uma inteligência fora do comum, aquilo ali tudo vinha de Deus. Meu pai já tinha tudo que podia falar para eles para poder dar certo. Uhum. Olha. Meu pai falou, é fácil, padre. O senhor arruma um seminarista para traduzir para nós. Alô, um Aí o padre... Né? A, a, Eduardo deu uma risada, né, falou, Zé Garcia, você não tem jeito, né, dá uma mão, você quer a outra, né, mas tudo bem, eu tô com dó de vocês, porque, se não for ter padre lá, vai ter que celebrar culto, fica sem a Eucaristia, né, a comunhão, que é o corpo e o sangue de Jesus, né, então, eu vou arrumar o seminarista para traduzir, Olha só, e... E deu, fez uma brincadeira ainda. Ele falou assim, é, tem aquele ditado, né? Quem não tem cachorro, casca com gato. Vai o Padre Antônio mesmo. <risos> aí começaram todo mundo a rir, né? E o Padre Antônio ficava assim, né? Sem entender nada. Sem entender nada. <risos> né Mas aí o Padre Antônio ficou curioso para saber por que que tava rindo e ele perguntou para ele. Ele falou, Padre Antônio, sabe o que nós falamos Quem não tem cachorro, caça com um gato, vai o senhor mesmo. Aí até o padre Antônio riu também. Nossa, é, Ele eu... traduziu, né? É. Aí o padre Antônio falou assim, nossa, eu sou um gato, né? <risos> e aí então, o padre Antônio veio, veio o seminarista, né? E aí celebrou a missa, teve que pôr um, um som aqui fora, né? Porque de três partes, ficou duas partes pra fora. Olha! O povo tudo frequentava bem e aí o padre Antônio resolveu é, a hora que ele foi para terminou a semana santa aí ele falou pro seminarista fala pro Zé Garcia se ele pode é, bus é, buscar eu que eu quero vir para cá o ano que vem né e quero celebrar aqui a Semana Santa do ano que vem de novo. Uhum. Eu só não venho direto para Santana porque não tem aeroporto, mas só buscar eu ir lá em São Paulo. Sim. Uhum. Aí meu pai virou, falou, sim, padre, nós né? busca sim, mas quanto que é que você vai cobrar? E falou nada, não vou cobrar nada. Então tá combinado, ele marcou na agenda, né? Olhou lá quando ia cair a Semana uhum. Santa, marcou tudo certinho. E aí, meu pai foi, arrumou um motorista. Meu pai nunca teve carro, nunca foi motorista. E nunca faltou carro para ele, viu? Porque interessante, ele é ele é, né? Tinha amigo demais. Para tudo quanto é lado, desse é né, bom. Né, demais, tinha amigos. Bons de verdade, amigos, né? De verdade. Bons amigos, é. É. É. E aí, foram buscar ele, né? E aí, ele celebrou mais uma Semana Santa com um seminarista. E falou com... E falou pro meu pai, pro. Pro, pro intérprete. O intérprete. Falou assim, ó, vou, é, vou estudar português para não precisar mais de intérprete. Eu vou chegar lá e vou estudar direto. Já estou estudando até, uhum. mas vou estudar o ano que vem inteirinho português. E, e quero vir no Natal também. Olha só. Você busca lá em Guarulhos? Busca. Marco o dia aqui que eu, eu marquei no gosto, né, aquele é. lugar. E só que aí ele teve uma ideia boa, né? Que ele viu que a igreja tá sendo pequena, muito pequena para o povo, né? Uhum. Aí começou a celebrar aqui nessa baixada aqui, na rua. Uhum. Põe um altar atrás da igreja, os bancos, né? E lotava de gente isso aqui. E aí Aquela missa mais bonita do mundo. Dava gosto. Hum. Só que aí ele falou, ele falou na missa, falou, olha eu tô preocupado de uma coisa. Tá celebrando a missa aqui, mas é, eu tô preocupado com os velhinhos. Tá pegando sereno na cabeça. Uhum. Tô preocupado com as crianças. Porque aí ele já tinha estudado português, já não trouxe intérprete. Sim, é. é Falava alguma coisa que fazia até nós rir, né? Falava é alguma normal, coisa, é normal É normal, né? É normal Mas aí então foi o que aconteceu Isso que ele deu gosto, sentiu amor pro, e carinho para o uhum. nosso lugar aqui E aí, as pessoas também devolveram, né? É Aí o que, que ele fez? Um dia ele entra na casa paroquial. Foi a época que estava tá chovendo muito, é, e chovia a semana inteira, quase o um mês inteiro, sabe? E a água que vinha era de céu aberto. E ele abre a torneira, aquela água cheia de barro. Nossa, ele ficou tão nervoso. Ele ficou irritado, nossa filha. Ele catou um litro de água cheia de barro e foi levar lá para o prefeito da época ver. O prefeito fala pra ela que eu tô tranquilo aqui, tá? E aí o, ele falou assim: Que é pro prefeito lá da época, o senhor não tem amor ao próximo? Um povo tão bom, daquele trabalhador religioso, deixar tomar uma água dessa aqui, olha que absurdo, despejou no copo. <risos> e o que, que o senhor pode fazer? Vamos ver o que, que nós pode fazer, mas pegar água lá na serra é muito longe. Já começou aquela, né? Hum. E ele falou, já desanimei com o senhor só de o senhor falar assim, já desanimei. Aí ele pediu que meu pai podia filmar essa água suja, né? Filmar Santana inteira e levou a filmagem para a Holanda. Passou no melhor canal de televisão lá, pedindo ajuda para Santana para poder Rapaz, encanar. A água. Que coisa, hein? Dentro de três horas conseguiu a verba que, que dava para encanar a água até aqui. Olha aí. Que coisa! É, e ele era amigo, ainda é até hoje, do, do melhor engenheiro do Brasil, que percorre quase que o mundo inteiro. Que tão bom que esse engenheiro é. Amigo mesmo. E ele já ligou para esse engenheiro. Porque quero é que você venha aqui, engenhar essa água aqui, dado. E esse, até esqueci da qual cidade que é, que ele mora. Mas ele saiu da cidade dele, porque é um engenheiro caro, né? Ah, Que vai para outros países, né? É, é. E ele veio, não cobrou nada. E aí o povo, cada um levou seu enxadão, sua marmitinha. E foram fazer o buraco. Vamos fazendo... A vala. A, a, é. A valeta, né? A valeta até sair lá naquela serra, onde você olha daqui, você vê lá em cima. Uhum. É muitos quilômetros até lá. Puxa... Só minha. que aí um monte de gente ajudando. Animado, né? Um pega um pedaço daquilo lá, o outro pega o outro e vai indo, né? Sim. Até terminar. Lógico. E aí colocou a água direto da mina. Olha, mas. Aqui a maioria, aqui não tem. Não tem filtro. Agora vem direto é de tem. lá. Direto de lá. Direto. Olha. O senhor não lembrou o ano ainda, né? Não lembrei o ano, não. <risos> Agora mexendo aí que o senhor lembra. Mas eu para me falar, eu acho que já faz uns 40 anos que está aqui. É, né? Quantando assim os anos que ele veio e voltou, veio e voltou, depois que ele mora deve fazer uns 30, eu acho. Acho que deve fazer. Sim. Não tenho certeza não, porque o tempo passa muito rápido, é, é. e muito, né? É. Mas aí, que nem eu tô falando, é, engenhou essa água lá, colocou água nova, aí preocupado do povo participar da Semana Santa inteira ali na... No Sereno? No Sereno. Ele conseguiu uma verba e fez esse cenáculo shalom ali. Que... Às vezes é difícil, até uma cidade grande ter um cenáculo daquele de tamanho para celebrar. Sim. Depois eu, eu vou registrar para vocês lá, é. gente. Então, quer dizer que uma, é, uma, é uma benção de Deus esse padre. Uhum. Depois, ele ajudou vários estudantes daqui, pagou os estudos deles para poder formar. Olha só, que Se coisa! Se não pagou tudo, mas... Mas deu uma tremenda de uma ajuda. Tremenda de uma ajuda. Que né? cidadão do bem, é. né? E aí viu que tinha muitas pessoas deficientes, precisava de uma cadeira de roda, que a cadeira estava ruim. Comprou muitas cadeiras de rodas e doou para essas pessoas. Ele viu que o, a Vila Vicentina de Caldas estava quase caindo. Uhum. Tava ruim mesmo E é o lugar que o povo do município aqui A pessoa tá velhinho, tá tendo jeito mais Põe lá, né? Tomar. E é bem cuidado, né? Uhum. Uhum. Mas aí a cascazinha tava tudo ruim Sim. Aí o que, que ele fez? E na época, eu acho que ele deu Deve ter dado uns 300 mil ou mais Era muito dinheiro Para recuperar romou tudo, ficou tudo novo. Olha só! É. E depois, ele estava tendo as Jornadas Mundiais da, da, da, da Juventude, né? Aí teve uma lá em, com o Papa João Paulo II. Ele mandou, acho que um... Eu não lembro quantas pessoas daqui, mas ele mandou acho que quatro ou seis pessoas daqui para participar da Jornada Mundial lá em... Não, eu não lembro se foi em Roma mesmo, acho que não foi mesmo, não. Foi em outra... Uhum. outro país. Pagou tudo. Depois, é dali... Dali, eu não sei se é dois anos, dois anos ou três anos que tem, né? Aí outro país... Aí ele mandou mais dois. Depois mandou mais dois... E assim pagando. foi fazendo essa... Aí depois ele... Depois que ele mandou muitos para lá, né? Aí ele... Ele falou, meu Deus do céu... Eu tô errado numa coisa... O José Garcia, quando não tá andando junto comigo aqui na, na região... Ele deixa o filho dele... Quando ele sai para outra cidade... Uhum deixou o filho dele para me acompanhar, mas assim, graças a Deus, meu pai nunca cobrou um real dele e nem eu, uhum. nem eu, fazia por amor mesmo, fazia né? por amor mesmo, não importa se é rico, de família rica, não importa, uhum. e às vezes eu deixava de ir para o café para poder ir com ele, porque ele queria fazer visita para os doentes, uhum. né, e entrava na caminhonete dele e nós íamos, né. Mas aí ele falou assim, agora quantas pessoas que eu já mandei para outros países e até hoje eu não fiz um convite para o Geraldo. Olha só. Que tinha que ter sido o primeiro a ser chamado. O que, que me deu na cabeça? falou, coitado do Geraldo. E ele nunca reclamou, sempre continuou ajudando, né? O pai dele é a mesma coisa. Uhum. E aí, um dia ele chamou lá. Olá lá, falou, tem uma jornada é, pa, da, do, com o Papa Bento 16, uhum. na Alemanha, em 2005. Tô te convidando, se você quer ir pra lá, aí eu vou convidar mais um amigo teu, pra vocês ir, seis dois. Uhum. Você aceita o convite? Ah, ele não terminou de falar, eu falei, aceito. Ah, <risos> na hora, né? Eu falei, padre, eu não conheço nem a capital nossa aqui. Mas eu vou. <risos> mas eu vou estar tá certo. É. Aí, o pagando tudo, né? Tá e acha? eu não ia perder essa. Aí ele chamou o Luiz, que é filho do Frei Freitas. Só que o Luiz já estava.. já tinha feito faculdade, né? Não, estava terminando a faculdade, né? Estava estudando também. Agora, mas eu estava com tanta vontade que se fala para ir sozinho, eu ia, não estou nem aí. Vamos que vamos, né? E, acreditado quem tem boca vai em Roma, né? É, sabendo, né? Aí, nós foi lá, participamos da jornada lá, duas semanas, que foi do dia 22 de agosto... Não, do dia 15... A 22 de agosto, se não me engano, aí cada, cada cidade de, da Alemanha era uma, uma celebração, era o tipo de uma catequese de diferente, né? É e foi muito bom, muito bom. Tanto é que o senhor não esquece tão nunca né? vou esquecer. É, Tem razão, né? o senhor tinha quantos é. anos? Olha, foi em 2005, Mas eu tô com 54, ah. faz a conta aí, eu tenho 54 hoje. 2005 para 2015 são 10 para 2020, 15 então já dá 16 anos mas vamos lá Madalena. 16 anos de 54 para 16 se, fosse, se ele tivesse 56 seria? é fácil, se ele tivesse, ele está com 54 é. se a gente pegar o celular é mais rápido a conta <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> oh, mas estamos tá muito então, bem, é mais fácil <risos> quem mandou fugir <risos> da escola? <risos> E eu ah, <risos> que que é isso aí. <risos> não tem então. problema, não. Tá aí, ó. 54, 54 16. menos. 21? 16. Menos 16 anos 16. pra trás. 38, 38. anos. 38. Anos. Aí, pra que serve a tecnologia? É. <risos> <risos> Mas foi uma experiência tão boa que eu falar pra você. O último dia da jornada lá. O senhor era casado, é casado? Não, eu sou solteiro. Ah, então na era... época... Eu acho que agora eu vou casar. Ah, é? <risos> Você não acha? Não. Com certeza. Que a... A minha namorada falou que... Se não mudar esse negócio da pandemia... É né, casa com pouca gente mesmo. Sim. Tá certo, é certinho. É, e estamos marcando assim, outro. Que bom, o senhor seja feliz. Ah, se Deus quiser. Nossa, é uma boa moça. Quer dizer, já é uma mulher já, porque ela tem, tem um filho já com 23 anos. Uhum. E ele vai casar em setembro nós e nós em outubro. Olha! É. Olha só, rapaz! <risos> e a, e a, a, a.. Ela tem uma filha adotiva que a trouxe de Ribeirão Preto. Olha só. É. A moça que ela tem um excelente coração, né? A menina casou novinha, tem um filho, né? Uhum. E, então ela já é vovó já. Sim. Olha. Mas graças a Deus a gente se dá bem. Se dá bem é e ela isso que importa, hein? Tem né? maior cuidado comigo. Então a gente fica muito na casa dela, fico aqui, vou para lá. Mas ela tem muito cuidado comigo, eu tenho muito cuidado com ela. Isso é bom. Que bom. Isso é muito bom. você vê, ela tem problema de visão, não enxerga nada. Mas você vê a, a comida que a menina faz. Eita. Nossa. E eu cada... não sei fazer comida. <risos> Tem dois já olhos. Já encontrou. Aí eu falei que eu sou servente dela, sabe? Uhum. Eu ajudo ela mesmo. Lógico. Sem dúvida. Mas uh, é, uma, é uma vergonha, né? Falar que eu tenho dois olhos, eu enxergo bem. E não sei fazer comida. E ela sabe. Não, não, não, nossa. Mas isso aí, cada um é cada um. É, né? lógico. Cada caso é um é. caso. Mas aí, que nem voltando ao assunto, o último dia da jornada, nós tivemos... 6 é, quilômetros para caminhar a pé. Uhum. É, a gente pegou o metrô e era para levar só a mochilinha, um saco de dormir e escova, é fácil de dente, sabe? Porque na verdade lá esse dia ninguém ia tomar banho. Porque você acha no final lá e marcou lá quanto gente. O mais de um milhão de pessoas. E eu... haja banheiro para todo mundo, né? De jeito, né? Não tem jeito, né? Então, nós né, caminhamos seis quilômetros. Nós já tínhamos o setor de escoceiro, né? Sim. Porque nós fomos na organização da Canção Nova e obra de marinha. Certo. Né, de então, já estava seguro para nós aquela vaga lá. Sei. Mas Acho... mesmo assim, nossa, vamos um aperto. Que não muita gente. Eu imagino, né? todo esse aí de gente não é fácil, não né Mas, então, foi uma, uma benção de Deus, né? é, A vida do padre foi aqui, né? E, graças a Deus, e ele celebrou direto, ele não, nunca mediu esforço, e depois aí ele começou, teve dois câncer, foi curado. É, Esses cansos, bravo mesmo. Foi curado. Foi curado. Tratou com um médico lá em Campinas, né? E foi curado. E lá, o Modoto andando, anda devagarzinho, tem que tomar cuidado para não cair. 90 anos o senhor falou que ele tem? Mais de no, 92? Então. Mais é. de 90 anos. Quer dizer, ele foi ele foi abençoado também, né? Então, fez, ele fez por merecer, né? Fez por merecer. Então, é, é uma coisa que eu falei, ó, acho que o povo aqui sempre está muito em oração, porque nós tivemos aqui para ter um padre belo aqui em Santana, uhum. padre Agostinho, não sei se você já ouviu falar. Não, eu sou do estado de São Paulo, é muito difícil, é. Né? Agora que eu estou tendo o um privilégio de estar tá aqui. Então, e... Ele, nós conhecemos eles através de dois primos, meu que estudou no seminário de Pirapora, do Bom Jesus. Tá a, São a cidade Paulo. eu conheço. Então? Essa eu conheço pessoalmente. em Pirapora, ele fez. Ele que fez crescer lá. Inclusive, o seminário de lá eu conheço também. Conhece Sim, também? Sim. Eu, eu, eu acho que eu pernoitei duas noites uma vez. É? Nós fizemos uma caminhada de aproximadamente 50 quilômetros uhum. é, e o pessoal nos acolheu lá. Uhum. nos dando tanto alimento, banho e as duas noites, depois nós voltamos a pé. Então, e aí o padre da paróquia liberava ele para celebrar, né? Uhum. Ele vinha passear, mas você acha que não né, dava folga para ele? Mas de jeito nenhum. Já que é para trabalhar, é para trabalhar. Pegou no arado, vamos tombar terra, né? É. Ele vinha para passear, né? Mas nós mas... Aquela sede de ter missa, né? Uhum. Porque a missa era uma vez por mês Né? Aí, tem vez que passava dois meses sem ter missa Né? E aí, ele celebrava a, a missa aqui Nossa, era uma benção E... Aí, eu trazia roupa lá da, da Bélgica, né? Hum. Punha um... Como é que chama quando você põe aquelas roupas baratinhas para vender? Um tipo de um brechó, né? brechó, uhum. é isso mesmo e, gente, coisa hum. fina Peixinho, mesmo. É, é loja de peixincha, barreira de peixincha, de peixincha é, Coisa fina mesmo, coisa que é sapato de luxo, coisa de 3 reais, 5 reais. Entendi. E olha vinha muita gente rico comprar aqui, ué comprar roupa. Entendi. e Então ele pôs salagem aqui na igreja. Uhum. Ah, logicamente, até então não tinha, por isso que ele é, se preocupou, e, né? É. Então, e trazia cobertor para os pobres. Puxa aqui. vida, fez uma obra de caridade tanto, hein? Fez muita obra de caridade. Esse é o belga, né? É o belgo. Só que dá até dó também, porque... É, o padre da paróquia, que já morreu já, né? O padre Sebastião. Ele aceitava ele celebrar, né? Uhum. Mas só que... Parece que não, não ia muito, assim, né? em poucas palavras é. não era para ser dele. É. Então, é verdade que o, o padre Antônio é, deu certo. Deu certo. O bispo, quando nós fomos fazer a, os papéis para permanência do padre Gostinho aqui, na hum, Santana, uh -huh. o bispo de Pouso Alegre não, não quis assinar. Você vê que coisa, é, é porque não era para ser mesmo, né? É. Então, aí não quis assinar. Aí meu pai também fez o, falou assim, não, já que... Não, não aceita ele ficar na Santana Pra nenhum lugar aqui de caldo Não vai também Aí meu pai foi Meu pai tinha ligação com a cidade Tudo aqui vizinha né? sim Aí ligou para um, um Líder de pastoral aqui Bandeira do Sul, você conhece? Conheço de nome, eu vou mais a Madalena conhecer lá em breve É E aí falou Se Deus pra quiser. ele assim, ó O, o bispo não assinou para o padre Ficar, então não pode ficar Não tem como então, já que ele não ensinou, por que que você não quer levar ele para a bandeira? Falei, esse padre aí é um padre religioso, que vai puxar muito para as coisas espiritual. Certo. E um padre que não existe deputado nenhum, nem federal, que, que tenha a força que esse padre tem para ajudar os outros. Ele, ele é fala de sério. Ele tinha o dom, né? É. É um dom que a pessoa e, carrega. E aí, aí falou, mas o senhor já ajuda nós trazer para cá? Ajuda, já comunica o, o bispo, vamos ter uma reunião com o bispo. E... Já? Ah, quando conversou com o bispo, meu pai contou para o bispo quem era padre Gostinho. Nossa, eu assino na hora. Foi na hora, né? Aí vou falar para você. Ele arrumou ali, fez um hospital na Bandeira, que é pequenininho. Olha, ele fez o hum. Trouxe aqueles melhores aparelhos que... Que talvez era possível nem na época. não tinha. Sei. Trouxe... Tem tal, lá em bandeira. É daqui, daqui em bandeira é muito longe? Pertinho. Pertinho? Que vai dar uns 15 quilômetros. Olha só, é pertinho. 15 assim, pra você pegar uma estrada de terra Não tem lá. problema. É. Entendi. E... Aí... Ele, ele pegou e... O é, que mais que ele fez? Fez a casa paroquial nova, fez a igreja nova, porque a igreja estava ficando ruim. Uhum. É, vai, fez, vai o deteriorando, salão, né? fez o salão novo, é, ajudou o hospital de campestre, que é pertinho de Que também, é perto de lá, é? É. E. Deixa eu ver quem mais. Ele fez dois lugares para acolher as pessoas drogadas. Óbvio. Reabilitação é? Um né? para mulher e outro para homem. Para reabilitação. Ele fez, pôs tudo que precisava. Quer dizer, que pra coisa? Ele. Era para ser lá mesmo, né? É. E, então, aí você vê que, né, que Santana é, uma, é um lugar muito bom. Muito porque nós. Mas foi longo, né, ganhamos É, padra. é. É que é cada Ei. um. Já tava, já é. tava. E hoje em dia o Padre Antônio não está celebrando mais. Não. Quem não que tá é o? É o parco de Caldas mesmo. Quando o parco de Caldas não vem. Hum. Aí ele manda outro padre ali de caldos mesmo. E o, e o padre Antônio merecidamente está descansando, né? Tá descansando descansando. por que vocês estão cuidando não, dele? Não, porque né? o padre Antônio, há muitos anos, ele nem precisava celebrar mais. Sim, sim, sim. Ele celebra porque aquela força de vontade. Que ele né, tem, de, que ele carrega de, nele, tem, né? né? É. Uhum. Porque, tadinho, ele tem que. Ir. Quantas vezes a gente. Para descer do carro lá, dá o que fazer para tirar ele, né? É, a idade e, chegou, não tem jeito, né? E, a, Algumas vezes aí, ele celebrou a missa sentado, Então. só sentado. Mas teve o amor de celebrar, né? Teve o amor de celebrar. Então, quer dizer, a pessoa... Só que, assim, agora, se ele quiser, uhum. claro, o padre de Caldas vai aceitar, uhum. né? Ele não pode deixar também ele desgostoso, né? Sim, não lógico, lógico. E, mas, e ele nem merece isso, né? É, mas só que... Pode celebrar sentado. Essa aí é minha mãe. É, tá preocupada. Terezinha. Hein? Tudo bom, dona Terezinha? Não, tá não, tudo, tudo bem, Tudo bom? Né? E... É que o negócio aqui é tá doente e passa a tarde. Ele tá, estava é, falando, mas é nós estamos numa prosa boa aqui. Pode deixar, pode deixar que nós vamos falando. Vou tomando remédio. Aqui, nós gente, falando. a dona Terezinha, a mamãe dele, ó. Preocupada com o filhão? Tudo bom, dona Terezinha? É o bebê, né? É o bebê, ó. Veio aqui trazer o medicamento pra ele tomar. Eu que tá... pra ele dá a caixa postal. Ele tá fazendo tratamento e a mamãe veio aqui. que coisa bonita, gente. Um bebezão de 54 anos, olha lá. Coisa boa, né? Quem tem mãe, tem mãe. É. Filho nunca fica velho, né? Nunca fica velho. Nossos filhos são sempre nossos meninos. Deus menino, né? Nossos meninos. Os meninos, né? É. Mas nós, estamos próxima, poderia... nós estamos na próxima boa aqui, Dona Terezinha, a Sim. senhora nem imagina, viu? Eu tenho horário de tomar remédio, de uhum. horário de almoço, porque eu tenho muito mal, né? É, mas eu agora, agora ele vai ficar bem, a senhora pode ter certeza que vai então, ficar você bem. Vocês é de onde? Nós somos do céu, passeando na terra, morando em Limeira. <risos> <risos> Gostou? É Gostou, é Gostou o que é dessa? Como de Senhora? Como que é o seu nome? Meu né? nome é Cícero, essa é minha esposa Madalena. E agora conhecemos a dona Terezinha, que é a mãe do Geraldo. Então, essa. Sangue bom esse menino, viu? Essa aqui criou sete filhos, trabalhou até na roça ah, pra criar. Criou, não. Vom, vamos falar a verdade, tá criando, porque ela veio aqui trazer <risos> o medicamento pra você. Ela dá um trabalho ainda, olha lá que beleza. Gente, é uma coisa assim. Até as filhas casadas, se não viu um dia ali, ela já tem. Não, não, mas tem, tem, aí. tem. Tem que se e preocupar é mesmo. Isso, né? Tem que se preocupar uhum. mesmo. Porque... Agora eu me preocupei porque ó, a gente liga da Caixa Postal, liga da Caixa Postal. E eu falei, por que assim? Porque foi encomendar uhum. o remédio, o remédio faz muito tempo, foi, né? É, isso. É não tinha ninguém para Aí, ó, o almoço está frio. É, mas não tem problema, nós Até esquenta, Daqui a pouco você né? janta. <risos> você vai jantar, então. Nós estamos tá na conversa burra eu nem imagino, viu?